Apenas vendo vídeos do YouTube, muita gente questiona meu pensamento. Eu sei disso. tá? Muita gente fala assim, ah, Sérgio, mas não é bem assim, porque uh, eu aprendo sozinho, eu faço, eu aconteço e não sei o que. Veja, todos nós queremos o profissionalismo. Todos nós queremos excelentes profissionais. Agora eu vou te perguntar. Vai que você tem algum traço ainda desse pensamento. Você gostaria de levar o seu filho no médico, sua filha, mãe, tio, irmão no médico, para descobrir certo? que esse médico, na verdade, ele não cursou uma faculdade? Para descobrir que ele se formou, por exemplo, vendo vídeos do YouTube? Você gostaria? Ok? Você gostaria de um mecânico que não teve exatamente nenhum estudo? É. Ah, mas o mecânico X não fez curso, ele aprendeu com outro mecânico. É, ele aprendeu com um profissional. <risos> ok? Ele não aprendeu vendo vídeo do YouTube. É. Veja que tem, existe uma grande diferença. Quando eu falo de um aprendizado, pode ser inclusive com um outro profissional mais experiente. Não, não é essa questão. Tá? Mas você gostaria de visitar um mecânico, você está lá pagando conserto e aí de repente alguma coisa não dá, erra, não dá muito certo, você descobre que na verdade o seu mecânico ele nunca teve uma formação, ele basicamente fica vendo vídeos do YouTube para consertar os carros. Eu sei que muita gente pode pegar e falar assim, ah, Sérgio, mas isso faz parte, não sei o que, tem mecânico que é bem formado e dá problema. É, tudo isso é verdade. Mas a probabilidade ela é sempre menor. Quanto melhor for a formação daquele mecânico, menor a probabilidade dos problemas. E nós queremos pessoas bem formadas. E quando nós falamos em radiestesia, nós devemos ter o mesmo nível de exigência, não só em relação ao outro, mas em relação à nossa própria formação.